povo da camicleta, esse é o nosso quinto vídeo de nossa visita ao Pantanal de Mato Grosso, o link dos vídeos estarão na descrição desse vídeo aqui, então pessoal não esqueçam que é importante que vocês se inscrevam no nosso canal, que cliquem no sininho para serem notificados de todos os os vídeos que postamos agora nós vamos na embarcação cinco estrelas o nome dela é cinco estrelas né? o atendimento também o barco atendeu as nossas necessidades vai ser uma grande aventura e tem tudo a ver com a camicleta espero que gostem e vamos direto agora para a janta Aqui com Lizete e Gustavo. Aqui atrás. Eles são nossos amigos aqui. Encontramos. São do Uruguai. Aqui nós vamos almoçar no. Era, tá no nome do bar? Cinco tá estrelas? Olha, cinco estrelas. Ah, tá Pantanal, cinco, Pantana, cinco Pantana, estrelas. Pantanal, cinco estrelas. Isso aí agora, é a nossa... Agora botaram um teto, mas é. Aí nós temos o pessoal da cozinha. Aqui tem a. Oi, sou a Eliane. E a. Ana Paula lá. Ana Paula fritou aqui nosso peixinhos. O que é o peixinho? Era é pintado. Um Mujica de. Mujica? É, Mujica. Esse é o nome? E como é que faz isso? Muqueca. Ah, muqueca, muqueca. Ah, é muqueca? É, Ah, muqueca. que beleza. Então agora vamos provar. Alguém já provou alguma coisa? Eu, caralho. provou. Então vamos. Nós já provamos muqueca. Muqueca. No Espírito Santo, na Bahia. E agora vamos ver a. Mãe é, é? chamo os cachorros. Chama os cachorros. Ah. <risos> é a minha vez. Oi. Vou lá. Esse aqui é o nosso quarto no barco 5 estrela. Aqui, ó, do lado de lá dessa porta aqui é o Rio Cuiabá, na no Pantanal. Vou abrir aqui rapidinho. Olha só, lá do outro lado tem outro barco. Não vou deixar muito aberto, porque os outros é. isso aí, ó. Isso aqui. Hoje nós vamos dormir dentro de um barco. Olha aí. E ali, ali é o banheiro. Agora vamos para um tour noturno na embarcação e conhecer um pouco do Pantanal 5 Estrelas. Lá para cima tem uma área que dá para parar. Nós vamos subir lá, que está muito escuro. Mas isso aqui ó é o Pantanal Aqui é o Pantanal Nós estamos no barco 5 estrelas O caminhamento do barco aqui É um parco hotel que eles chamam né? São vários quartinhos Vamos subir agora Lá na outra parte aqui Ó, ah, não fomos aqui é ao lado, ó. Esse rio aqui tem piranha, tem onça, nas beiradas, tem jacaré, sucuri Escuro, né? Vou botar para a luz aqui Vou subir lá em cima Mais um andar. A gente passou hoje o dia aqui. Ali a cabine de comando. Vou mostrar de dia isso aqui também. Eu queria fazer essa cintura à noite. Pra mostrar como é que é a noite. Isso aqui. Aqui é o restaurante. Agora não tem ninguém. Aqui sobe, mais um espaço. Aqui que o pessoal vem pegar um fresco. E aí? Olá! O Rotanau é um local muito quente. Estava quente, o pessoal então vem Bem aqui para essa área né? para tá é né? pegar uma brisa não. e se refrescar, jogar é? uma não, não é? cartinha é? para é? São todos os funcionários não, não é? da embarcação não, não é? Pantanal Estrela. E agora nós vamos dormir e amanhecer aqui nesse barco. essa noite, foi punk esse barquinho balançava foi punk é isso aí pessoal chegamos, acordamos agora estamos aqui no barquinho cinco estrelas do lado do Cuiabá que fica aqui fora aqui estão essa aqui foi a nossa posada da noite. Pantanal. E hoje nós vamos sair para ver se enxergamos daqui a pouco onça e outros animais aqui do Pantanal. povo da camicleta esse aqui é o barco cinco estrelas que a gente passou a noite agora nós vamos para o passeio de, de barco para encontrar a onça-pintada descendo aqui é o barco Olha aí. agora vamos subir a escadinha aqui Tá nascendo o sol. Olha lá. E a máquina tá por aqui, eu acho. Olha lá que bola. Vou tirar uma fotinha. É de... Ah, eu corto ele depois? Você corta. Tá o tá, Faz os barulhos, segura. Segura, bota o dedo e segura. Segurou, tá, tá, bat tá batendo. Tá batendo. Tá batendo? Tá batendo. Aí, assim eu tô sendo filmado aí. Aê. Aê. É essa aqui é assim. É. Legal. Aê. ó. É. Aí o pessoal. Não, não mexe, né? Como é que é seu nome mesmo? Antônio. Aqui nós estamos com o Antônio, que é o. Capitão do navio. É, sim. Isso. Cinco estrelas. É. Navio hotel? Ali é o Alessandro Aí é o Alessandro Cozinheiro. Cozinheiro do Sesc Pantanal Sesc. Diz aí qual é o número é O senhor vai no Sesc, ele, aí, ó. ele trabalha no Sesc É mesmo? No é. é? Sesc vou pra lá, vamos, ver. vamos vai, conversar, vai, vai. vamos conversar vai, vai. Qual é o telefone pra falar com você aqui no 5 Estrela? É, 065-99-695-5620 é. Viram? Anotaram aí? Quase uma tabuada inteira ah. Ah, falou. falou! Hora é do café é da manhã! Nossa, aqui, olha ali, aqui a cozinha. A cozinha! A moça responsável pela comida! E aí, chegamos cedo! Hoje vai ter onça! onça já vi ela ou não? Não. Ah, não. Chegar que dia? Chegamos agora. Ontem. Ontem? Aonde ah, ontem saiu ah, não? Não. Nós vimos. três. Ah, estamos esnobando, é. viu? Agora nós vamos para é. ah, então... o café. A gente andou, andou, andou, andou, O dela não achou. tá indo embora achando E ela é bem tranquila, assim. Ela fica lá toda É isso aí, aqui é o Quase 20 minutos que nós saímos E a gente está aqui Costeando a beirada do, do rio Para ver se a gente consegue enxergar A onça pintada. Estamos na expectativa Nós levamos um microfone, zoom, para gravar o, o som do ambiente, mas o barulho dos motores de barco era muito forte e da água batendo no barco era difícil. Então pegamos poucas amostras do, do som ali do Pantanal. O passeio é magnífico, vocês podem ver aí pelas imagens, aqui nesse mini mundo a gente está tentando mostrar... Como é que é a visão global quando, quando se navega pelo rio Cuiabá. Observe que na água a gente vê às vezes a movimentação dos peixes, dos répteis o... e algumas aves também na costa. É bem bacana esse passeio mesmo. senti o cheiro do, dos animais aqui, o cheiro da floresta. Quando nós chegamos nessa parte do, do rio, ficamos um pouco apreensivos, porque eu, eu vi uns vídeos onde a onça, ela ataca na beirada assim, para se alimentar, inclusive ela se alimenta de jacaré né, e ali nós estávamos bem próximo das beirada estava muito atento, porque sei lá né, daqui a pouco pega uma onça com fome hein, nesse caminho, mas não, não encontramos a onça ainda. Então aqui nós estávamos num, numa parte onde a gente vai até um ponto e depois faz o retorno, né? Mas era bem bacana, assim, um som muito gratificante ali da natureza, dos animais. E tudo em volta, né? Pantanal é a maior planície alagável do mundo, com 210 mil quilômetros quadrados, cercada por serras e platôs. Esta depressão com baixíssima elevação é inundada todos os anos na época da cheia, quando os mais de 175 rios se enchem lentamente e transbordam antes mesmo de chegar à principal saída. A desembocadura do Rio Paraguai, a dois mil quilômetros de distância. Valeu, o filhotinho mamando, né? Valeu. Cada barco que passava, montava uma onda e dava esse baque assim, quando a gente cruzava. Era... Emocionante, né? emocionante. Porque tá num... Num rio cheio de piranha, sucuri, jacaré. Então, não deixa ele de ser emocionante. Né? Agora nós vamos encontrar em uma árvore uns macacos, logo em seguida, olha só, tudo isso num passeio pelo Pantanal. Aí em cima tem um macaco, é isso que nós estamos olhando. Ó. Gravando ali em cima, segura pra mim aqui amor. Bastante capivara, alguns macacos. A onça ainda não, mas nós vamos achar. Cacá diz que é o um cara. Nós vamos achar, né, Cacá? Uma hora elas aparecem, né, Cacá? Olha ali. Tem um nome esse lugar aqui? Oi? Um o nome aqui, esse espaço? Tem vários lugares que tem nome. Tem. Chama Cachoeirinha. Cachoeirinha. É, e o rio, qual é o rio aqui? Esse aqui é o Três Irmãos. Rio Três Irmãos. Aqui não é permitido pescar. Não. Aqui é uma reserva. Aqui é uma reserva. Aham. Ah, aquela hora que nós entramos naquele canalzinho lá tal. Entramos, saímos. Aí eu virei pra cá. A partir que nós entramos ali não pode mais. Lá é o Cuiabá. Entrou ali, já é o Cuiabá. Aham. Tá certo. Aí, então, a pesca só é permitida no, rui, no, não, no rio Cuiabá. Cuiabá. Tá, não dá, não. Fotografia. Ah, agora estamos entrando no Rio Cuiabá, ó. É o Rio Cuiabá. Rapaz, olha lá a onça, meu! É fantástico! Aqui, só na camicleta! Chegou a onça! E ela veio aqui pra se exibir a gente, olha lá! Agora a função toda era filmar, fotografar a onça. Ela está ali, a gente vai mostrar as fotos, né? porque em vídeo ela está no escuro e não ficou muito claro. Né? Por isso o melhor mesmo é o pessoal ir lá no Pantanal e ver pessoalmente. Né? Porque é bem bacana. Né? O animal está ali, tranquilo, já está até acostumado com as pessoas... Olhando para elas, né? Mas está livre na natureza. Ali, ó. Agora nós vamos aproximar a câmera e vamos ver, ó. Tá vendo a onça olha lá, ó. sentadinha e tal. Bacana, o né? Amor, olha para mim, moço. É isso aí. estamos é. nós, aí, A onça pintada do Pantanal ó. na nossa frente, ali, ó. O barqueiro vai ajeitar o barco para nós fazer uma aproximação melhor. E aí estou eu tentando aí me virar, ó. eita que tudo atrapalhado, mas foi o que deu para fazer. O pessoal do Pantanal aqui, os parqueiros, dizem que a onça-pintada é a Madonna do Pantanal. Ela fica fazendo pose e a gente comprovou isso aí, quer ver? Olha aí, ó, aqui deitadona, daqui a pouquinho ela muda de posição, olha aí, ó só espiando nós, olha a carinha. Baixada, mas será que é macho ou fêmea? É a onça, né? É, que animal, rapaz. Olha ali, olhando de novo. Fica ali, na boa, né? Não se movimenta muito, não. Esse local que ela tá aí, ela vai ficar, opa, aqui ela tá fazendo uma, uma limpeza ali, ó. Tá se limpando. Ela se lambe toda. Opa, aqui, aqui é uma parte onde ela se levantou e, e mudou de lugar E aquela patinha ali, ela manca Olha só Fica lá, quietinha, acostumada Ei, é macho? <risos> tá comprovado A onça é macho Olha aí, não é Madonna então, né? Vamos chamar ela de quem então? Sei lá O que é que é exibidão assim? Vamos ter que pensar num nome, né? Mas... Na sequência, resolveu dormir, o danado da onça. Ele ali? É bonito de ver. É um momento legal, olha aí, ó. Se lambendo, aí ela peguei com a língua de fora. Tá vendo? São várias fotos que fizemos, escolhemos algumas. Aqui ela tava dando uma volta. Se movimentou. Esse ponto que nós tiramos as fotos, mas ninguém pegou. Só nós e aquele barco ali. Pois no final chega muita gente. Aí é outro lugar onde ela foi, ó atrás dos arbustos, é, foi joia mesmo, olha ali, olha. ali ela já tá meio enjoada, vocês vão ver quando ela fica enjoada da gente, tem um momento que ela chega e diz assim ó, não, não aguento mais vocês, aí ela tava se limpando ainda, tá vendo? tava ali só na, cuidando na butuca que a gente diz, Olha só que faxina, é que nem um gato mesmo né, se lame todinho. É um bicho muito bonito, rapaz, tá ali, ó, tô me olhando aí por quê? Não aguento mais vocês, será que é? Fica ali olhando, o homem que tá na frente ele tem uma guampa, olha ali ó, já tá ficando meio brabo ó, olha os dentão, nossa senhora, que dentão, o homem ele tem duas guampas na cabeça. Eu não aguento mais vocês, tá vendo aí? Aí ela diz, eu não aguento mais vocês. Muito legal. Nosso canal, Viagem Motorhome Camicleta, diretamente do Pantanal, do rio Cuiabá. Uma onça pintada da extinção. Esse animal é um animal extinção já, né? Olha ali, ó. tranquila. Às vezes ela levanta a cabeça. A gente não pode se aproximar muito. Porque se a gente chegar muito próximo e ela se sentir ameaçada, ela pode atacar. Já ocorreu o fato dela levantar e atacar. Ali, agora levantou a cabeça. Vamos? Yeah. Tá Fazer essa fotinha aqui, vamos botar no nosso Instagram. Também. Chega o primeiro barco, um liga para o outro e todos se encontram e começa a vir vários barcos, né? Nós tivemos a sorte de sermos o segundo a chegar no local da onça e agora está ali. Olha as câmeras ali, ó. O pessoal, é cheio de gringo, rapaz. O pessoal vem de todos os lugares do mundo para visitar aqui o Pantanal e conhecer a, a onça pintada. Ainda se der certo, liberamos aqui para o pessoal. Então, também aproveitar o visual da onça. Olha o que chega de gente. Tá vendo? quer chegar primeiro na onça? Procura o Cacá. É Cacá. Quer chegar na onça? Procura o Cacá. Olha aí, ó. Aquelas imagens que nós mostramos aqui para vocês, ninguém viu. Só vocês. É, só nós vimos, né? Mais ninguém viu. É. E tem uh, fotografias também da, da onça no Instagram e no Facebook. Vamos lá. E na nossa página. Olha o que vem. Olha o que vem de baixo. Olha aí. É aí ó, hotel 5 estrelas, barco 5 estrelas, é lá ó Os homens sabem das coisas aí ó Tá vendo? Vambora, vamos buscar a sucuri agora Ah tá Onde é que tá a cobra será? buraco lá Tem buraco Ah já tô vendo Já tô vendo Lá ó, ó. Santa Mãe! Lá dentro, ó! Mas não é uma sucuri! É! É? É! Mas ela tá com a carinha virada pra cá, não tem perigo? Tá é por quê? Com o rosto virado pra cá! Não, não é problema não, ela não chega até assim! Não. Pode subir aí! Olha lá, ó! Pessoal, o povo da Câmica, quem tem medo, né? Eu tenho é, medo, tem que, que olhar. Aí, aí dá pra você tirar a foto dela, certo? É verdade. Vamos, vem cá. Um de cada vez. Um... Aí eu trago o voo também. Aí, ó. Uma sucurinha 360. Sabe aí, mano? Olha lá. Dentro da toca. Ah, Segura aí pra mim ah, fazer uma fotinha agora. Tá Vamos mudar um. ela tá com a carinha ali? É a cara, né? É o Claro que é. Ah, os outros disseram que ela tava consigo. com a cara escondida Eles acham que ela tá com Lá dentro Não quer ver, tá bom Esse que conhece hein? Aí, ó Vimos onça-pintada Vimos uma sucuri é. Tá de bom tamanho, né? Show. Deixa eu dar aqui. Aê! Boa! É isso aí. Show, hein? Agora nós vamos lá pro Cinco Estrelas. Para almoçar. Só um pouquinho, vamos. É, chegando! Ao Pantanal Cinco Estrelas! Vimos ali, ó, Chegamos. aquela janelinha ali, rapaz. Chegamos, vimos onça, vimos sucuri. É, Aí, o pessoal tá ali, ó, tá esperando pra gente ali. Bem-vindo, amigo. Aí, obrigado. Adivinha se nós vimos onça? Com ah, certeza. Viu? Se o não vê, a gente no salto é, rapaz, é. o homem prometeu e conseguiu mesmo uma onça. Sabe quantos barcos tinha lá na frente da gente? Ah! Um só. Só um. Só um. Não foi bom, então. Mas... Ah, muito bom, rapaz. Não atrapalhou nem. Hã? Não atrapalhou nem filmar, né? É, é, imagem super bom. pra nós. Agora vamos pro almoço aqui. É. Tô, tô meio liado aqui. Aí. Aqui. Ah, rapaz. Agora vamos descer. Ah, deixa eu pegar Show. A comida, tá, Aí dá um recado aí, amor. O que tu achou da onça? Muito linda, bem uma, uma calma, né? Uhum. Bem, tava tadinha. mancando a perninha, né? Ela tava mancando, tadinha. Então tá. Mas essa é de briga deles mesmo? Deve né? ser briga, né? É. é. Ou então na caça, talvez, do jacaré não pode ser? Sim, o, o, a onça ela manca muito por causa da bocada que o quando ela pega o jacaré, o jacaré gira e coloca a pata dela. É, é, é que ela torce a cabeça dele assim rapidão. É mesmo? É, mas ah, às bom. vezes ela... Pode vir, vai lá. Show de bola, agora é minha vez. Fui! E aí povo da camicleta, gostaram do nosso vídeo? Ficamos aqui com a imagem da onça pode ver que ela tá com a patinha meio levantada ela estava mancando aquela pata ali depois com as queimadas de hoje a gente até acredita que possa ser isso né, mas é né, coisa da natureza o Pantanal 5 estrelas o barco que nós ficamos é um dos mais em conta que a gente encontrou lá em Porto Joffre porque de resto, hotéis é uma fortuna e indicamos, super indicamos ali o Cacá como barqueiro E o pessoal Ali atende muito bem né Foi muito proveitoso Agradecemos então com um grande abraço E um, uma saudade imensa Desse povo aí E os nossos Vídeos do Pantanal Continuam, terminamos aqui Com o Porto Jofre E depois nós vamos para Porto Cercado Que é outro ponto do Pantanal Onde lá a gente acampa em frente a uma colônia de férias de pescadores e entramos no rio para fazer uma pescaria de caiaque em pleno Pantanal com sucurê, piranha, jacaré, né? vai ser legal. Aguardem!